Bom, então vamos lá, a música da Sara Farias aí, Só Quem Tem Raiz Vou passar todos os detalhes que eu não passei na outra videoaula que vai aparecer pra você aqui no card Ok? Lá eu toco o solo do início e o solo do meio Agora a gente vai trabalhar a harmonia, ok? E vou passar mais um trechinho de um solo, que tem mais pro final Que eu não tinha passado, é a parte que muda a estrofe, ok? Então, basicamente aí, o timbre que eu vou utilizar o mesmo do vídeo anterior Se você não viu o vídeo anterior, dá uma olhadinha lá também, ok? Vou utilizar aqui uma ambiência, um timbre bem clean Ok, ambiência segurando um bocadinho, tá? E nas outras horas aí você pode utilizar uma distorção, um drivezinho um pouco mais carregado. Ok? Overdrive, simulação de amplificador, como sempre. Beleza? Então a música está em Lá. A música estando em Lá, o que, que a gente pode pensar já, né? Se você até reparar o solo, ele está em pentatônica de Fá sustenido menor. Ok? Então aqui está tudo entrelaçado, certo? Basicamente aqui, no início da música, a gente vai ter uma sequência de acordes, ah, bem comum, né, inclusive, Tá, então a gente vai começar aqui, ó. posso pegar o meu acorde, faço a pestana aqui, mantenho um lá, a nona, ok? Assim eu mantenho aqui, eu posso até utilizar se você tiver pouca força aí no dedo, pode usar o dedo 2 para forçar um pouquinho mais com o dedo 3 aí, forçando aqui junto, né? Então é uma coisa que ajuda bastante, ó. quando você vai executar esse tipo de acorde, para manter uma pestana mais firme, usa o dedo 2, ok? Certo? Depois a gente vai ter aqui um acorde invertido, que sai meio tom antes dele, meio tom antes da tônica. Faça a mesma observação do outro vídeo, tá? Se eu fosse tocar o acorde propriamente dito, eu pegaria um meio diminuto. Para evitar o um meio diminuto, eu pego algum acorde que na inversão tenha um... F um... Fá sustenido, fá sustenido outra música. Um sol sustenido, tá? No baixo. Então esse acorde é um mi, um baixo em um sol sustenido. É o mesmo desse aqui, ó. Tá? Só que eu vou executar ali aqui bem mais agudo. Tá? Porque eu gosto bastante de trabalhar a região mais aguda aqui. Já que a guitarra não, não pode conflitar muito com violão, né? Geralmente a gente tem violão na, na, na banda. Então, para não misturar tudo, eu gosto de trabalhar sempre um pouquinho mais pro agudo. Ok? Então, primeiro acorde: Lá, com nona. Depois o Mi com baixo em Sol sustenido. Depois a gente pega aqui um Fá sustenido menor. Ok? Depois a gente vai cair aqui pro Ré. Ok? Então, basicamente o início fica nisso, né? tá dedilhado você nunca precisa tá palhetando muito cara encher muito não a gente na guitarra a gente preenche alguns espaços que ficaram vazios tá a gente não vai fazer toda a, a base ok então fez isso o pastor um menor é, ok e vai ficar nisso repetindo várias e várias vezes aí ok vai ter solo a base do, do solo também é essa ok então é só ir acompanhando nesse esquema aí certo em seguida, a gente tem um trechinho que diferencia um pouco, né? E esse trechinho ele vai ser basicamente três acordes. Tá? Um vai ser o Fá sustenido menor. Tá? Lembrando, você já deve ter visto aí, que vai aparecer sempre o segundo da música aí. Tá? Que é pra você poder acompanhar certinho aí. Então, nessa parte aqui a gente vai ter um Fá sustenido menor. Depois a gente vai ter um Mi maior. Tá? Depois um Fá sustenido menor. E depois um Ré. Pode usar aqui no Mi, no Ré, o mesmo formato do Fá. todos a nona, ok? Então, outra partezinha. Ok? Pausa rápida no vídeo. Quer ter 7 dias de acesso grátis ao nosso curso de Evolução de Guitarra Gosto do Zero Improviso? Então olha o link que está na descrição aí. Beleza? Não perde a chance. E volta pro vídeo. E aí depois vem um trechinho aí que é um pouquinho diferente, né? Nesse aqui a gente já pode estar com o Drive. Observação, tá? Quando você for tocar a harmonia, você não necessariamente tem que tocar somente com timbre clean. Tá? Siga sempre a dinâmica da música. A banda que está tocando com você é o que vai comandar. Não, não se preocupe muito com a. Ah, tem que copiar tudo da música. Não, você tem liberdade de criar o que você quiser. Desde que a banda lhe permita, né? Você também não vai é, sair enfeitando, ok? Lembrando sempre de fazer o arroz com o feijão, tá? Não tenta criar muita coisa e sobrecarregar a música, não. A gente tem que ter o papel aí de, de preencher algumas lacunas que vão ficando na música, aí, certo? Então nada impede que você venha aqui com acordes, olha. Nada impede que você preenche um pouquinho mais. Vai ficar legal também, vai depender da hora da dinâmica da música. Ok Eu, quando vou fazer esse tipo de base, eu não uso exatamente o mesmo que eu uso para solo, o para solo sempre tem mais ganho. Mas eu tenho geralmente a configuração básica de um timbre clean. Depois eu tenho aqui um, um crunch, né? não tão pesado, tipo um overdrive. Tá? E depois eu tenho um, um high gain, que seria um ganho alto. Certo? É basicamente assim que eu classifico os meus efeitos. Então. Feito isso, a gente tem somente mais um trechinho, tá? Eu não vou passar muita firula que é feita aí no, no final da música, porque, tipo, é muito, muito arranjo, e eu, eu, pelo menos quando eu vou tocar esse tipo de música, eu não saio copiando tudo, eu prefiro criar, né? Então, vou, todo esse conhecimento que eu tô te passando, você já é capaz de pegar aí alguma frase que você sabe e encaixar na tonalidade, ok? Então, facilita muito mais do que eu só entregar o solinho aí pronto pra vocês, ok? Mas, basicamente, a gente vai ter um outro trechinho aqui, que é justamente isso aqui, ó. Tá? Aqui o que ele tá fazendo, né? Ele tá dentro da pentatônica, mas está fazendo a escala maior e menor natural, né? Ele faz todas as notas, tá? Mas se você pensar que a pentatônica está saindo na corda 5 aqui, ó, você vai ter uma visualização legal também. Tá? Se a pentatônica tivesse aqui, ó. Tá? Aqui a gente tem uma pentatônica, ok? A mesma daqui, ó. Aqui na tonalidade maior nós estamos em lá, né? Lá sai aqui, o facilíduo menor tá aqui, né? talvez tá A mesma pentatônica, ó. Só que aqui eu começo na corda 5. Então ele vai executar aqui exatamente, ó. Começando aqui na casa 9. Só seguir a tablatura aí que você vai ver que tá certinho, ó. Ok? Aqui basicamente, ele tem uma jogadazinha no tempo, né? Não é tudo igual. Não é assim não, tá? Então você vai ser... uma jogadazinha no tempo aí. Bom, em seguida dessa parte aqui, ele volta novamente, ele canta, a, a cantora canta uma outra estrofe, mas a base dos acordes é a mesma, ok? Então vem aqui. E aqui morre o restante da música. Então basicamente é isso, não tem muita complicação aí. Tá? Tem alguns arranjozinhos aí pequenos de, de solos, mas pega a pentatônica aí, dá pra você jogar umas frases aí. já Dá uma misturada aí, pega algumas, alguns licks. Então você consegue aplicar perfeitamente em cima da música aí. Lembrando sempre, tá? Não tenta sair fritando. Tenta fazer sempre o básico. Faça o básico bem feito. E depois você vai conseguir aperfeiçoar isso aí mais. Beleza? Então é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.